Olha só pessoal, estou aqui com esse grande amigo Tubiraí Júnior. Tubiraí Júnior aqui. Grande amigo, parceiro, queria falar com você. E aí, Tubira aí, como é que você tá? Tô ótimo. E o evento, então, maravilhoso, né, cara? Pois é, rapaz. A gente tá aqui nesse evento aqui e é um prazer muito grande estar tá te conhecendo aqui pessoalmente e vendo aqui os amigos. E eu queria saber da sua percepção desse grande evento aí. O que é que você tá achando? Eu tô achando excelente por causa do mundo do Curió, né? Você vê, tem quase 600 pessoas aí no evento. Então o pessoal tá voltando pro Curió, a gente teve um problema de pandemia... Mas já passou, graças a Deus. Agora vamos voltar com força, participar dos eventos, criar, mostrar o que tem de bom. Torneio, vamos todo mundo voltar com bastante força. Pois é, rapaz. Falando de pandemia, né? A gente não podia nem se ver, se dar um abraço. Já te dei um abraço aqui agora em off, né? E é isso, pessoal. É uma alegria muito grande estar revendo os amigos, como eu falei aqui. Mas eu queria que você me contasse como é você sair lá do Rio de Janeiro para vir prestigiar esse grande evento aqui, na sua visão. Então. É, pra gente reunir todo mundo é difícil, não é fácil fazer um evento desse, né? Que tem gente de vários estados, tem do Sul, tem do Rio, tem do Espírito Santo, tem da Bahia, é gente que vem de avião. Eu fiz uma, fretei uma van, veio 10 pessoas comigo, 11 comigo, né? E tá todo mundo aí, os caras estão maravilhados com o evento. Pois é, rapaz. Quero dizer para você e registrar aqui para nós que é um prazer muito grande tá estar te recebendo igualmente. aqui. Gente. Igualmente. É um prazer muito grande está te recebendo aqui, eu tenho certeza que esse evento vai se repetir por muitos anos e eu espero vê-lo aqui outras vezes. Com certeza, é um prazerzão também estar aqui com o José o canal dele é excelente Pássaro Eletrônico, não deixe de entrar lá, curtir e compartilhar com os amigos. Bom pessoal e eu vou falar também do canal do meu amigo o canal Tubiraí Júnior é entrevista, uma cada vez melhor que a outra, um cara sensacional pode seguir aqui também, aqui no card também lá na, na descrição do vídeo, eu vou colocar o canal desse grande amigo aqui, vão lá também, se inscreve se não é inscrito, comenta, participa, ou seja, é isso que tem que fazer, um fortalecer o outro, não é meu parceiro? É isso aí, e tem muito sorteio pela frente aí, vou sortear Curió, vou sortear Trinca Ferro. vou sortear Culeiro, vou ver se eu consigo fazer esses três sorteios durante o ano aí, o decorrer do ano, tem algumas novidades, tem entrevista lá com Cocá, lá de, de, de Goiânia, vou fazer uma entrevista que tem muita gente tem me pedido é com de Capadórcia, vou fazer também, tem muita coisa pra mostrar, né, a experiência dele, a luta dele, a, a correria de comprar altas genéticas, né, vou estar lá dia 22 de junho. Eu vou estar lá em Goiânia. E como é que eu faço para ganhar nesses, é, nesse sorteio que você faz? Como é que eu faço se eu quero ganhar um desses eventos que você realiza lá? Como é que é feito? Então, como é que funciona? Eu tenho um vídeo determinado que tem lá na descrição dele. Sorteio de um curió, ou sorteio de um trincaferro, ferro ou sorteio de um culheiro. Você vai ali, você tem que ser inscrito no meu canal, você vai ali e faz um simples comentário. Pode ser um elogio, pode ser eu quero participar... Fez esse comentário, é, todo mundo que faz o comentário já está participando do sorteio. O cara que faz um comentário, dois, três, ele participa três vezes. Ele tem três sortes, né? E quem ganhou esse último agora foi o Vinícius, do Criatório Treme Terra, lá de Rio Bonito. Pô, tá super satisfeito com o Curió que ele ganhou, um Curió clássico, que foi cedido gentilmente pelo Rogério Tanque, lá de Santa Catarina, e uma feminha que foi cedida pelo Bruno, do Criatório Rotan. E diga-se de passagem, todos esses passos um pássaro legalizado. Pássaro nascido em cativeiro, anilhado, tudo bonitinho, documentado Genotipagem, tudo certinho Não é nada de pássaro de natureza, capturado no mato De jeito nenhum a gente abomina esse tipo de coisa, não é meu parceiro? Com certeza, é isso que a gente tem que dar ênfase Porque hoje a gente é muito discriminado Que acha que fala em pássaro, quem não conhece, não é criador A pessoa acha que é pássaro do mato e não é São pássaros criados em casa, em criadores, anilhados, registrados e autorizados pelo IBAMA Pois é, vou te dar mais um abraço aqui, só que dessa vez eu quero gravar, porque você é um parceiro, um amigo que a gente conheceu aqui há pouco tempo, mas já é como se fosse da família há longos anos, tá bom meu amigo? Muito obrigado por essa entrevista, eu quero me despedir aqui com um abraço em você, que você é um cara sensacional. Valeu José, forte abraço aí galera. É isso aí garotão, um abraço, obrigado.